O que eu queria conversar com vocês é o seguinte, é a ideia do pântano político, onde as ideias vão e se atolam, né, e no final apodrecem, como em qualquer bom pântano se o pessoal não presta muita atenção. Então o que eu queria pegar e falar com vocês é o seguinte, como por exemplo, hoje em dia tu tem pessoas como o Rafael redobrando a ideia dele de vamos investir na política, tem até um vídeo aqui que eu vou colocar o áudio depois pra vocês, só pra mostrar o rosto do Rafael e ele me dá um strike se for o caso, né, um cara basicamente dizendo que a gente tem que ter político profissional, político libertário profissional. Tem que parar com essa história de o cara querer fazer campanha em seis meses tem que planejar durante dois anos. A pessoa tem que ficar dois anos planejando uma campanha, juntando uma boa grana pra fazer. Tem o senhor Palio Focos, né, é, dizendo que toda pessoa que não votar, principalmente os libertários que não votarem no Bolsonaro, são piores que nazistas. né? Ah, foi tá mentindo. Não. Por que está na hora de nós encararmos o inimigo como inimigo? O libertino, que é contra o anarcocapitalista adquirir poder político, ele é inimigo da liberdade. Ele é tão inimigo da liberdade o pior que qualquer nazista, qualquer... Você, por não apertar um botão na urna, é pior que nazistas, que, que fizeram coisas horríveis, Ah, tá? Nem vou comentar aqui porque é strikes, mas... ...comunista, qualquer social-democrata, ele tem que ser encarado como tal, não existe mais debate com o Iberting. Procure o um vídeo no meu canal, tem o um trecho ali dele falando, eu comentei depois esse vídeo, né? É ele com uma, com uma montagem parecendo palhaço. E... O que aconteceu também... Né? Então, nós temos o Peter ali defendendo todo tipo de absurdo temos outros canais eh, grandes assim que estão nessa volta e o Porto por incrível que pareça não falou nenhuma besteira que também tá três meses sem gravar vídeo coitado né? então ele não falou besteira Clãzinho, salva de palmas pro o Porto que que tá três meses sem falar besteira eu pensei que isso nunca ia acontecer e estou feliz por ele né? <risos> mas piadas à parte eu quero pegar e dizer para vocês assim um, veja só todas as pessoas que começaram a investir nas ideias políticas como uma solução, como uma tentativa de arrumar o problema que a gente tem hoje, acabou se atolando na política e afundando, tá? Quando a pessoa se afunda até o tornozelo, ela resolve se debater mais ainda na política e fica até o joelho daí quando ela pega e nota que está até o joelho e tá, começa a falhar, ela se debate ainda mais e fica até a cintura, e assim vai indo até o que acontece? Até que ela foi até o pescoço engolida completamente pelo sistema é isso que acontece, o pântano político, a areia que é política, ela faz isso ela foi projetada dentro do de mais dentro da democracia, não sei se foi esse o a finalidade última quando o pessoal fez, foi como se fosse uma feature do negócio. Mas ela foi projetada de forma que ela toma para si a energia de revolta da população. De maneira geral, tu tá puto, tu vai fazer o quê? Vai, sei lá, tu vai brigar com com o rei? Tu vai, sei lá, suportar, vai apoiar um um, um dos sobrinhos dele pra resolver a situação, vai pegar e pedir que tem um duque, alguma coisa assim, vai, sei lá, ser governar? Não, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar e esperar dois anos, e daí tu vai apertar 22 no mauna. E então, os seus problemas estão resolvidos. Tipo um cara que falou assim, eu comentei, Del Fernando uh, Urich, que é liberal, sabe que tem que pegar e prestar atenção na própria empresa, que a política não, tu não vai conseguir controlar isso, então não cuida disso aí pra tua vida, né? Tipo, ah, se vai entrar pra Lula Bolsonaro, pouco importa. Tu tem que pegar e focar no teu. E eu disse, e os Ancaps, Cogos, uh, Peter e Hyde, estão falando para te investir cada vez mais em política. Ele teve um cara dizendo assim: ah, eu quero ver quando a Guarda Nacional for aí na tua casa, não sei o quê. E eu falei: moé, mas apertar 22 vai, vai evitar? Pegar, apertar 22 na urna e evita que a Guarda Nacional vai na tua casa? Isso o Lula ganhar, Apertar 22 e tu vai tentar, vai fazer tipo assim: ó. Uh, tu vai pegar, em vez de matar um cordeiro e passar o sangue nele na porta, tu vai pegar tinta uh, verde e amarela e escrever 22 na porta da tua casa. Bem grande, assim, bem grande. Aí tu vai vir tipo. A tropa lá da, Guar, uh, da Guarda Nacional vai olhar, não, este aqui faz parte do, do, do gado escolhido. Então este não vai ser invadido pela, uh, pela tropa. pela amor, né, É tipo, é, é incrível a quantidade de besteira. Toda resposta do gado, toda resposta, é sempre a resposta de quando a vaca vai pro brejo. Qual que é a resposta? Uh, se tu pega e não for na política, alguma coisa extrema e horrível vai acontecer. Só que eles falham em te explicar como é que pegar e apertar um númerozinho numa caixinha, que faz plin, vai mudar. Eles falam, ah, porque se tu pegar e tentar empreender, o Estado vai vir e vai fechar a tua empresa. Beleza. Como é que apertar 22 uma urna muda isso? Ah, porque o Bolsonaro ganha. Isso não é garantido. Como é que apertar 22 uma urna muda isso? O pessoal tem que pegar e fazer o quê? Pô, tu colocou agora a lama deles até o tornozelo? Eles se debatem. Não. Fora, a gente tem que pegar e fazer campanha. Não tem. O homem tem que entrar lá de novo, tem que fazer campanha. Pronto, tu acabou de colocar mais recursos. E se não der? Né? Já tem o Cogos que, que não sabe nem usar um liquidificador direito, querendo pegar e dizer quem tem que pegar em armas. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o que, seus animais? Vocês vão pegar essa G2C com bala em TA e acham que vão pegar e derrubar o Estado com isso? Né? Pô, bem se mesmo que a gente pegasse gente de CACs, todos os CACs assim, e colocasse que eles estão armados até os dentes brabão e vão cancelar a CPF. Dá 1% da população. Né? 1% da população. Vão fazer o quê? Ah não, mas a polícia, o Estado. Ah, tu acha que os caras vão pegar e ir contra quem paga o salário deles? é isso, Eu acho que é isso que vai acontecer né, mas depois não depois tem a gente que fala besteira